dia 31 está logo ali, e ele marca o prazo final para a inscrição dos projetos de extensão no 21º Salão de Extensão da URGS. E você, já enviou um vídeo expositivo do seu projeto? Estamos todos preocupados com o gerado novo normal mas precisamos encontrar meios de celebrar durante a pandemia aquilo que é de positivo em nosso meio acadêmico. E é por isso que, respeitando as diretrizes das organizações sanitárias e de saúde, o Salão URGS será totalmente virtual. Articule sua equipe com antecedência, pois os prazos de inscrição não serão estendidos. Nós, aqui da ProRest, estamos à disposição para qualquer dúvida quanto ao processo de inscrição ou em relação à produção dos vídeos. Não perca o prazo, envie o seu vídeo até 31 de agosto e mostre o que você tem feito para integrar a nossa universidade com a comunidade. 21º Salão de Extensão da URGS A Arte de Reinventar Vidas